Fala galera, aqui é o Ronaldo Macena, idealizador da fanpage English Experience. E conforme prometido, eu estou gravando esse vídeo para poder falar um pouquinho de como está sendo, como estão sendo os meus estudos para aprender francês, naquele meu desafio que eu lancei para aprender francês em 90 dias em 3 meses de estudo. Então, eu vou compartilhar um pouquinho de como foi essa primeira semana, porque hoje já tem 7 dias que eu comecei a estudar francês. Eu comecei no dia 1 de janeiro de 2017 e hoje é dia 7 de janeiro de 2017. Então nessa primeira semana basicamente eu fiz eu trabalhei a parte do da audição o listening eu ainda não sei como é que é ouvir em, aliás é, não não sei como é que é ouvir em, em francês então muitos termos eu vou usar em inglês que é o, o idioma que eu domino mais à medida que eu dominar outros termos em francês eu começo a introduzir eles aqui nos vídeos então a o primeiro passo foi trabalhar o listening a audição porque quando você está aprendendo o idioma, existem duas fases, os inputs e os outputs. Inputs é tudo aquilo que você que entra, por exemplo, você absorve é, palavras por meio de reading, de leitura, e por meio do listening, da audição. Um dos maiores erros quando você está aprendendo idioma é você já querer produzir os outputs sem você ter inputs. Ou seja, como é que você vai produzir algo que você ainda não tem? Então, por isso, quando você está aprendendo um novo idioma, primeiro foque nos inputs. Em você ler bastante coisa e você ouvir bastante. Então, nessa primeira semana, eu foquei basicamente no listening, na audição. E o que eu pude perceber, principalmente ontem, que foi o sexto dia de estudo? Várias palavras que eu não consegui identificar nada em francês, eu já consigo identificar... As fonéticas de algumas palavras, por exemplo, do R, que é mais puxado na garganta. O U do francês, que é aquele biquinho, né? Isso é o G, esses biquinhos que é feito na língua francesa. Então, tudo isso eu ainda não consigo produzir com qualidade mas eu já consigo ouvir, prestando atenção e perceber é, essas particularidades da língua francesa então alguns diálogos que antes eu não entendia nada, eu já consigo entender a fonética dela, algumas coisas eu ainda não entendo, ou, ou o que que significa, na verdade algumas coisas não, gente. a grande maioria eu não estou entendendo nada que está sendo dito, mas eu já consigo entender o padrão linguístico, e quando a gente fala de aprendizado acelerado em idiomas a primeira coisa que você precisa identificar são os padrões linguísticos como que a língua funciona, então eu estou focando no padrão linguístico da fonética, da audição então é dessa forma que eu estou trabalhando os inputs, então provavelmente essa parte de produzir algo, de escrever ou de falar algo eu vou desenvolver mais pra frente então a princípio é só os inputs mesmo então esse é o vídeo de hoje um forte abraço e até o próximo, tchau tchau